A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura Diz que tem Uma cama de marfim É mentira da barata Ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim, é de capim. A barata diz que tem Ela tem o pé pelo A barata diz que tem o cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco rapado Ela tem coco rapado Ela tem coco rapado A barata diz que tem um celular lá do Japão É mentira da barata, ela liga do orelhão ela, Ela liga do orelhão, haha <risos>